Fala aí pessoal, eu me chamo Paulo Santos e hoje estou aqui para falar para vocês de uma novidade que está no mercado que vai ajudar demais você homem que tem problema com impotência sexual e ejaculação precoce. Mas antes de mais nada, já vou pedir né, que você dê aquele likezinho nesse vídeo e se inscreva no canal. E fique até o final desse vídeo porque tem um alerta muito importante para você. E se você não ficar até o final do vídeo, você não vai saber. Vamos lá! Sabe aquele azulzinho, aquele famoso Viagra que você compra na farmácia? Aquele produto é um produto que lhe traz um problemão para tua saúde. Aquele produto ali tem combinações de algumas composições que podem assim afetar o teu coração e você pode até morrer de infarto. Imagina você sair com aquela gata, vai lá toma um azulzinho daquele, aí de repente do nada você dá um infarto, a mulher não vai saber o que aconteceu e você morreu. Pense aí. Mas hoje eu tô aqui para trazer para você o PowerBug Ard, é um produto que é 100% natural, um suplemento que vai te ajudar com alto desempenho e vigor, vai te dar ereções fortes e longas, vai te ajudar ao combate da potência sexual e vai aumentar o seu desejo sexual. Sabe aquele momento que você tá sem desejo, seu libido tá muito baixo? Esse suplemento aqui vai te ajudar muito. Esqueça aquele famoso azulzinho que você compra na farmácia. Venha para esse produto que é 100% natural e não tem nenhuma contraindicação. Não vai levar você à morte, momento algum. Aqui é a nossa página de venda oficial, onde você pode estar tá vendo todas as informações necessárias para que você possa, caso, querer o produto para utilizar para testar. Vamos abaixando aqui para te mostrar um pouco mais a página. Aqui é o vídeo explicativo, fala sobre o nosso produto, para que ele serve, como ele vai agir com você. Aqui abaixo temos alguns famosos da Globo, que eu acredito que vocês conhecem, como o Tonico Pereira e o Estênio Garcia, que os dois utilizam. Eles utilizam e super recomendam o nosso produto. Mas aqui abaixo temos aqui mais alguns depoimentos de alguns clientes que estão super satisfeitos com nossos produtos. Vamos ler aqui um dos nossos clientes aqui, o que ele tem a dizer. É, o produto que eu comprei é muito bom, já melhorou muito. Eu já era bom. Mas eu estou ficando melhor ainda. Vou esperar mais uns dias e vou passar a receita para os meus amigos. É bem provável que eles vão querer comprar. Aí eu te comunico, ok? E outros depoimentos aqui de outros outros clientes que compraram e estão se sentindo super maravilhoso. Se eu tomar os três acho que vou até perder a mulher. A vou correr de mim. Faz efeito mesmo. Se vocês prestar atenção é um suplemento 100% natural que vai ajudar na sua ereção e vai deixar o seu pênis Bem rígido, que a mulher vai ficar enlouquecida. Aqui abaixo fala sobre a composição, os produtos naturais que vem no nosso produto. Descendo a mais aqui. É aquela velha pergunta né que as mulheres costumam fazer, tamanho é documento, a gente, às vezes a gente é homem, a gente fica na dúvida, a gente acha, não, não é documento não, mas a gente sabe que é documento sim, se o cara tem um pênis um pouco mais avantajado e tem uma, uma forte ereção, você sabe que você vai deixar aquela mulher enlouquecida, agora, pensou você é um cara que às vezes seu pênis é meia bomba, você não dá muito resultado na cama, você acha que ela vai fazer o quê? Nunca mais ela vai crescer com você, certo? Então, por isso que o nosso produto é excelente para você. Vamos descer mais aqui. Ó. Power Buarde foi exaustivamente testado em laboratório. A fórmula exclusiva das prelas de Power Buarde foram testadas e aprovadas, sendo referência quando a assunto estimulante sexual natural dentro e fora do país. Como pode de ingredientes ricos em nutrientes? Os resultados são incríveis do Power Buarde. Envolve uma vida sexual ativa, aumenta o libido dos espermatosais, alinha a saúde e seu bem-estar. das semanas aqui. Algumas mídias que falam sobre o nosso produto, como é, repórter, SBT, UOL, Tem a G1, Mundo da Forma, Terra, Globo. E é esse aqui, ó, Meshway. Desculpa aí meu inglês, está muito ruim. É um estudo com 50 homens testados, extrato de Lidium. Após 12 semanas, os participantes notar um aumento significativo no seu desempenho sexual e aí vamos acima mais e aqui você vai ver os benefícios do Power Blue Art. ajuda no fluxo sanguíneo que é o fluxo sanguíneo atua no aumento do fluxo sanguíneo bombeando mais sangue para a região genital isso favorece o um menor desempenho através da, das ereções mais intensas e longas esse sangue extra no corpo carvenoso causa a expansão máxima dos tecidos aumentando o tamanho do pênis Cresce a capacidade do homem manter a ereção durante o sexo e ainda contribui com a acessibilidade, proporcionando o maior prazer e intensidade dos do orgasmos. Vai te ajudar com o equilíbrio hormonal, estimulante natural, vigor físico e emocional. E aqui ó, nós temos o seguro e eficaz da Anvisa: tudo direitinho, 100% natural. Aqui tem aqui, ó, a dúvida de você comprar pela internet, você pode clicar para saber coisa e tal e aqui você não vai ganhar você pegando nosso produto hoje você vai ganhar três e-books acabe com o fantasma da ejaculação precoce aumente o peniano descubra como aumentar o tamanho do seu pênis como ter ereções fortes e longas isso você vai ganhar juntamente assim que você é comprar o seu produto você recebe esses três livros digitais pelo seu e-mail que você vai cadastrar e aqui são os nossos valores os nossos preços as nossas promoções esse aqui é o tratamento ideal para você que está com problema de ejaculação precoce, para você que está com problema de disfunção erétil. Porque aqui são cinco potes. Automaticamente você toma ele aí em cinco meses. Porque cada pote desse vem com 60 cápsulas. Você tem que tomar duas cápsulas ao dia. Uma pela manhã, uma pela noite. É um suplemento que vai te ajudar muito. E aqui a promoção, o um emblema a satisfação do cliente. E aqui a dúvidas frequentes, você pode ver aqui... O que é o Power Bull e como deve utilizar o Power Bull e outras coisas mais que aqui vai explicar para você nessa página de vida. E vamos lá. O alerta que eu falei para vocês que eu queria dar é o seguinte. Tenha muito cuidado aonde vocês compram esse produto. Porque tem pessoas que entraram em contato comigo informando que tinham comprado pelo Mercado Livre e OLX. Esses lugares vende o nosso produto falsificado. Isso é um grande problema. Simplesmente para você, porque você não conhece direito. Por isso que aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o link oficial para que você possa ir na nossa página oficial e fazer a sua compra. Certo? Não, não se esqueça. Corra de pirataria, Mercado Livre LX, que não serve para você. Vamos lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você gostou novamente, peço que você dê esse like e se inscreva no nosso canal. Pois eu vou estar sempre trazendo novos vídeos com novos produtos aqui para você. Um forte abraço e fica com Deus. Fui!